Afinal, a gente pode ou não pode fazer propagandas dentro da nossa casa lotérica e fora da nossa casa lotérica sobre jogos e até mesmo loterias da Caixa e a marca da Caixa Econômica Federal. E se pode, o que precisa para poder fazer isso acontecer? Vamos comigo que eu vou te explicar como é que isso acontece. Vamos comigo? Vamos lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DoraSoft. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o uso de marca da Caixa Econômica Federal e Caixa Loterias, bem como fazer publicidades dentro e fora da casa lotérica. Sobre a questão de uso da marca da Caixa Econômica Federal, aqui tem um ponto bastante importante. Nós, empresários lotéricos e permissionários, não temos autorização para utilizar o nome da Caixa sem a prévia autorização da Caixa Econômica Federal. O que, que significa isso? Como eu já disse em outra aula, nós não podemos fazer propagandas, por exemplo, um banner, um, um galhardete, não podemos fazer um cartaz, não podemos fazer nada que vá à logomarca da Caixa Econômica Federal sem a prévia autorização dela. Além disso, nós também não podemos criar nada e colocar dentro da lotérica sem a prévia autorização da Caixa Econômica Federal. É importante dizer isso para você, porque a Caixa Econômica é preza, como eu já disse em outras aulas, por um determinado padrão de publicidade, então a gente não pode fazer isso. Um outro ponto importante é que nós não podemos utilizar propagandas da Caixa Econômica Federal sem a autorização prévia dela. O que eu estou dizendo para você? se você acessar por exemplo mídias sociais e baixar um determinado vídeo veiculado pela Caixa Econômica Federal, você não pode pegar esse vídeo e colocar numa televisão dentro da lotérica, não pode, porque se a Caixa Econômica não te der essa autorização antes, você não pode utilizar em nenhum televisor, em nenhum tipo de meio de propaganda interna e nem externa, sem autorização prévia da Caixa. Por que que acontece isso? Normalmente materiais publicitários principalmente veiculados em televisões e mídias sociais tem imagem de atores e esses atores normalmente têm contratos com as agências por um período pré estabelecido. Então fora daquele prazo não pode ser utilizado esse material, por isso você realmente precisa da autorização da Caixa para fazer esse tipo de propaganda. Um outro ponto muito importante, você não pode fazer propaganda de terceiros dentro da casa lotérica sem a prévia autorização da Caixa Econômica Federal. O que, que significa isso? Se porventura você queira colocar um televisor para fazer publicidade dentro da sua casa lotérica, você precisa passar pelo CRIVO da Caixa Econômica Federal, porque ela tem que saber que você está fazendo aquela publicidade. E digo mais, você tem que ter autorização por escrito da Caixa para fazer essa publicidade. É importante também aqui ressaltar para você que se você perceber que alguém está utilizando a marca da Caixa Econômica Federal de maneira indevida, você tem a responsabilidade de fazer uma notificação por escrito para a Caixa Econômica Federal informando para que ela tome as devidas. Você não tem autonomia para tomar devida nenhuma. Além disso, você não pode dar entrevistas ou fazer comunicados em nome da Caixa Econômica Federal para nenhum veículo publicitário e nem de notícias. Ou seja, se porventura você receber uma visita de alguém de algum canal de notícias, por exemplo, e quiser fazer uma entrevista com você, você pode falar pela sua lotérica, você pode falar sobre a sua realidade, mas você não pode falar em nome da Caixa Econômica Federal, fazer nenhum tipo de veiculação de informativo. É muito importante trazer essa informação para você, ok? Além disso, é importante você também ter consciência que você não pode criar materiais publicitários e colocar fora da lotérica, ou seja, em outros espaços, sendo misto ou não, com a marca da Caixa Econômica Federal. O que, que significa isso? Se você utilizar a logomarca da Caixa Econômica Federal atrelado criando uma marca sua própria, você também não pode fazer isso, nem se for fora da lotérica. Ok? Muito importante trazer essas informações porque você não tem autonomia para falar nada em nome da Caixa, mas como eu disse, você pode falar em nome da sua lotérica. Ok? Se você quiser falar em nome da Caixa, você tem que ter uma autorização prévia e por escrito da Caixa Econômica Federal. Porque se tiver por escrito, ela autorizou, tá tudo certo. Outro ponto importante, que eu já também falei, você tem responsabilidade por todos os materiais publicitários dentro da Casa Lotérica que estejam fora da validade. Então, deu o período de validade, tira fora para você não se incomodar com isso. Por isso é tão importante ter procedimentos muito alinhados dentro da sua Casa Lotérica para que as suas operadoras consigam manter sempre a visão daquilo que está fora de prazo para já tirar lá da frente e não atrapalhar a visibilidade do consumidor. Outro ponto que eu quero lembrar aqui para você é que você precisa manter lá na frente sempre a tabela de preços de tarifa de serviços da Caixa Econômica Federal. Essa tabela você encontra no nosso site, no site da Dorasoft para baixar, que é constantemente atualizado, você pode baixar inclusive dentro do próprio site da Caixa Econômica Federal, imprimir e deixar disponibilizado. Lembrando que você também precisa ter e impresso lá na área de atendimento ao público um código de defesa do consumidor. Isso são regras que a Caixa Econômica sempre vai estar validando e verificando se está lá quando ela faz as auditorias, ok? Fique esperto porque isso pode dar pontuação e pontuação nesse caso é negativa. Espero que conhecer um pouco mais sobre essa circular da Caixa Econômica Federal esteja te trazendo mais informações e mais recursos para trabalhar no dia a dia. Se você quiser se manter atualizado com esse conteúdo, envie a mensagem VIP para esse telefone que você está vendo aqui embaixo no rodapé com a palavra VIP, que eu vou te manter informado semanalmente com conteúdos sobre casas lotéricas. Se você já também quiser se manter acompanhado pelos nossos canais do YouTube e Facebook, clique em curtir e também já clique em se inscrever. Ativa o sininho e dessa forma você vai se manter cada vez mais informado sobre o nosso mundo do mercado de casas lotéricas. Um abraço! sucessos e produtividade.